Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda e estou aqui mais uma vez com a minha parceira do coração que é a Supcase, gente eles me enviaram mais alguns produtos para me fazer review aqui para vocês, tá? Lembrando que você compra uh, pelo Mercado Livre, a loja fica na China. Você pode comprar pela loja deles, mas você pode comprar pelo link do Mercado Livre, que eles têm a pronta entrega no depósito aqui em São Paulo. Então chega super rápido. Eles me enviaram para vocês terem noção, chegou aqui, é, veio do depósito de São Paulo para mim. Eles me enviaram por Sedex, chegou de um dia para o outro. Então chega muito rápido. E como eu já mostrei aqui pra vocês, a Supcase eles trabalham com produtos pra proteger os nossos aparelhos aí. Pra quem é igual eu. Na verdade, não precisa nem derrubar, né, gente? Pra proteger mesmo, porque a gente sabe que a gente não paga barato. E eles têm desde capa pra celular, capa pra relógio, notebook, tablet. É, tem de várias marcas: Samsung, Apple. Então vale a pena você conferir, que eu tenho certeza que vai ter algum lá que vai. Gente, as capinhas de celular. Tem uma mais linda que a outra, todas coloridas e elas são resistentes, elas são anti-impactos. Ah, esses Apple Watch e o da Samsung também, o da Samsung eu já tenho, né? É, que eu coloquei no meu relógio. Eles são top, eles protegem realmente. Esses dois produtos, eu sou da... Eu, eu sou da pegada Samsung, o meu marido é mais da pegada da Apple Porque chegou, eu já queria mostrar aqui pra vocês, né? Pra vocês aproveitarem aí, porque tem algumas das peças deles que estão em promoção e o meu marido, ele está viajando, gente, então eu não vou conseguir mostrar no aparelho, porque ele levou o relógio dele e o tablet dele, mas eu vou mostrar aqui pra vocês certinho, vou mostrar como funciona, e depois, quando ele chegar, eu posto uma foto aqui nos stories, no, com, a, com as capas, no produto pra vocês verem, tá? Então vamos começar, vem super bem boladinha, quem viu o outro vídeo já viu, né, eu até mostrei é, no meu relógio, que o meu relógio é o Apple, é o Apple, olha a pessoa, é o da Samsung, então vem nessas caixinhas, aí vem aqui, olha, com os dados da Supcase, tá, e tem outras cores, eu peguei na cor preta, porque... O relógio do meu marido é preto e ele queria. Olha isso, gente. Elas são super resistentes, toda emborrachada. E, é, pra mim, na minha opinião, esses relógios. O, o Watch aí. É... Opa! Então, pra mim, na minha opinião, esses relógios aqui. Eles vêm. Vocês sabem que a tela é bem rente aqui, né? Tanto da Samsung quanto da Apple. E qualquer batidinha que você dá risca. O meu já está riscado. E quando eu coloco, quando você coloca essa proteção, não porque ele fica para baixo. Então não tem o um perigo de riscar. Se eu não conhecia esses produtos, se eu, já, se eu conhecesse, quando eu comprei o relógio, eu já teria comprado junto para proteger, proteger o relógio, tá? Ó, aí você vem aqui. Ele tem vários tamanhos de regulagem, ó. Tá vendo? Tem os buraquinhos, tem os botãozinhos. Gente, é top. A qualidade dos produtos dele me surpreendeu. Esse daqui, então, é pra... Ó, vou colocar aqui pra a referência pra qual modelo que é, mas tem vários modelos lá, tá, gente? E esses daqui estavam no galpão aqui de São Paulo, então chegou super rapidinho. E aí eu também peguei o do tablet. Deixa eu deixar a referência aqui pra vocês saberem pra qual é. Tablet não, né, gente? Eu falo tablet, é o iPad. Aí, vamos abrir. Eu nem abri, tô abrindo aqui com vocês. Gente, eles mandam um capricho. E nem precisava, né, porque o negócio já é, já é anti-impacto. Olha o te... Ai, nossa, é igual as capas de celular deles, muito bacana. Eu vou tirar aqui do saquinho, ó, o saquinho vem. Opa, perdeu o foco. Aí, voltou. O saquinho bem lacrado, eu vou abrir aqui. Calma lá. Deixa eu abrir o saquinho aqui pra não conseguir mostrar pra vocês. Olha, também peguei na cor preta. Aí vem aqui, olha, as instruções. Opa! De como usar. Acho que é o mesmo processo da capinha de celular. E olha, ele tem... A, deixa eu ver, gente. Calma lá, deixa eu ver. Ele tem a proteção, ai que bacana, gente, ele tem, ele tem a película do, de, ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ah, acho que eu não posso tirar pra colocar, tá vendo? Mas ele tem a película pra você colocar, ó, ele fica bem protegido, ele tem a película, gente, olha que bacana, muito bacana mesmo. Deixa eu ver aqui, tem entrada, olha, pra você carregar, tá vendo? Tem todas as entradas do iPad, e tem isso daqui que vem nas capinhas de celulares dele deles, que eu acho o máximo. Que você, olha, você abre aqui, ó, e aí você deixa o seu iPad, olha que bacana. Ó, deixa eu, deixa eu colocar assim pra vocês conseguirem ver. Ele fica de pezinho, tá vendo? Pra você assistir as coisas... A capinha de celulares deles também são todas assim. Gente, eu não vou tirar a película aqui, olha. Eu não vou tirar essa película porque, olha, ele vem explicando aqui que você tem que remover pra colocar direto na tela, tá vendo? Então, eu vou esperar pra colocar direto na tela e aí eu posto aqui pra vocês, nos stories, um vídeo mostrando como que fica nos aparelhos, tá? Mas, gente, o que eu posso dizer? Eu já usei no, no, no celular da Samsung e no relógio da Samsung e eu não tenho nem o que dizer pra vocês, gente, porque realmente o negócio protege mesmo, é top, super indico, é, são produtos realmente de alta qualidade, é, não é balela porque, tipo, o negócio protege e temos a participação, lógico, né, ela não pode ver uma câmera... Perdeu até o foco, porque o foco vai pra ela, gente. Não adianta. O foco vai pra, pra ela. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Supcase, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou deixar todos os dados da Supcase aqui embaixo pra vocês. O link para quem quiser adquirir esses produtos aqui. Mas, lógico, né? Não é todo mundo que tem os mesmos produtos. Por isso que eu acho que vale a pena vocês conhecerem todos os produtos deles, então, todos os links vão estar aqui, no box, aqui embaixo no box de informação. E lá no blog também vai ter um post com fotinho de pertinho pra vocês. Vou ver se até lá, meu marido já chegou de viagem, eu posto a fotinho lá pra vocês com, no produto, tá bom? Mas caso ele não tenha chegado, assim que ele chegar, eu posto aqui nos stories a fotinho... Com o com produto pra vocês verem como que... Eu posso até colocar, mostrar como aplicar lá na, nos stories, tá? Pra vocês. Então, me sigam aqui, porque daí... Se vocês me seguirem, não aparece quando eu posto stories pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa dica, que é uma dica maravilhosa. Eu, se eu conhecesse esses produtos antes, com certeza o meu relógio não estaria arriscado. Tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.